interessante como que vocês gostam de unboxing mesmo né alguns de vocês perguntaram para mim porque que eu não sabia o que, que era que tinha dentro da caixa não é bem assim é que eu faço várias compras e aí tem vezes que eu não me lembro exatamente qual lote que é e quais produtos que vieram nessa compra que chegou quando eu faço só uma compra é evidente que eu sei o que, que vem mas muitas vezes eu pego alguns lotes e nesses lotes eu não sei o que que vem eu pego por um item que ele sai mais barato pegar no lote do que pegar ele individualmente mas vocês gostam mesmo é da surpresa não é verdade por isso eu fiz o seguinte eu pedi para um amigo meu fazer compras pra mim como assim dar lances em produtos que tivessem bem baratos eu dei pra ele 50 dólares e falei para ele comprar as coisas pra mim eu até tô com medo do que que ele deu lance bom aqui essa caixa custa 50 dólares vocês me perguntaram também quanto que custa o frete. Lógico que depende da região do Japão. Mas numa caixa dessa aqui, dentro do Japão, é mais ou menos 8 dólares o frete. Eu tô com um misto de curiosidade e apreensão. Para saber o que, que é que tem dentro dessa caixa. O que, que será que esse meu amigo comprou para mim? Você está curioso? Eu também. Então, bora! Vou começar então? De novo, coloquei a caixa virada para vocês, para vocês não perderem nada Não sei se vai cair alguma coisa aqui, porque com certeza ele não pegou somente itens grandes como que foi aqueles Xbox Pelo barulho aqui, deve ter muitos itens aqui, porque quando eu levantei a caixa fez uns barulhos Então, creio eu que tenha muitas coisas aqui, muito joguinho. Vamos lá então, tô curioso Bom, aparentemente no início tem uma caixona aqui. Vamos ver o que, que é. Um volante de Saturn. Eu também tenho um volante desse aqui. Mas a caixa é diferente. Deixa eu pegar para vocês verem. Eu até sumo aqui, ó, mas a caixa é diferente. Ai, pessoal, tô subindo aqui. Mas esse aqui que eu tenho é branco. Vamos ver se esse aqui também é. Pela caixa, parece que ele é cinza. Tá aí, ó, a caixa tá bonitona. Dá para vocês verem aqui. Deu até vontade de jogar isso aqui, viu? Eu ainda não joguei nenhum jogo com com esse esse volante aqui. É, ó. Ele é o mesmo modelo do outro. Só que ele é cinza. Tá aí, ó, primeiro item. Primeiro item, nem estou aparecendo aqui direito Um volante de Sega Saturn Vamos para o segundo item aqui Um Disk System Pô, Um Disk System na caixa Caramba A caixa não está em perfeitas condições Está meio desbotada Mas É um Disk System Olha só, veio veio com um jogo, que jogo que será, pessoal, Mario Brothers de Disk System estou impressionado cara, Mario Bros de Disk System pessoal eu tive que voltar porque eu descobri algumas coisas incríveis desse jogo esse aqui se chama Caetecta Mario Bros, ele é um remake do jogo de arcade feito para o Disk System é um jogo relativamente raro e caro, exatamente por ser Mario, né? E acredite, no eBay ele custa só o jogo em média 45 dólares, como nesse anúncio que eu estou mostrando para vocês. Então, só esse jogo já valeu o lote. Valeu, meu amigo. Queria fazer um vídeo sobre Mario, mas eu não tinha esse jogo aqui. Aliás, me falta dois jogos: esse Mario e Mario 2 que é o mario japonês, o mario 2 é diferente surpresa bem agradável, vou deixar até o jogo separado aqui tá aqui, o Disk system tá bonitão e os acessórios e a fonte, os Disk system geralmente eles não funcionam é, porque a a correia que tem neles que faz ele funcionar é uma correia bem frágil e aí ela não resistiu ao tempo, poucos Disk system ainda funcionam né? A grande maioria mesmo não funciona mais Grata surpresa pelo que System e pelo jogo Agora parece que tem bastante de jogo de Super Famicom Vamos ver aqui Pacotão de jogos de Super Famicom Vamos ver se tem alguma coisa boa nisso aqui Veio aqui o jogo FEDA Vamos ver se ele veio completo é, Veio aqui ó o jogo e o manual Esse jogo aqui eu já tenho Romance em Saga 3. Ó, esse aqui eu tava procurando, mas eu acabei comprando depois. Ele até veio com o preço original aqui, ó, ele era 2.980, depois ele virou 1.980. Romance em Saga 3. Também, ó, o jogo e o manual. Muita gente me pede para fazer vídeo desse jogo aqui, dessa série de jogos, né? Vamos lá fazer, é que o problema é que ele tem que rejogar esse stay todo, hein? Muito coisa não me lembro e, e o 3 eu nunca joguei aí ó falando romance em saga também veio aqui o romance em saga o primeiro jogo também ó o jogo e o manual draken da kenko Kenko é a mesma empresa que fez o top top gear né a ver a caixa mas vem os papéis aqui parece que é xerocado mas aqui é uma Xerox, né? Não é possível que o manual venha. Isso aqui não é possível. E tem vários papéis aqui cheirocados. O cara, acho que perdeu o manual, mas ele não queria enviar sem nada, né? Mas beleza, ele veio só o jogo, mas veio um manual genérico. Tá aí ó, Draken com manual genérico. Olha só, vieram. Quatro jogos de Gandan. Quem gosta de Gandan aí, ó. Tá aqui, vamos ver esse aqui primeiro. Ó, a caixa já tá desintegrando aqui. Só veio o jogo nesse aqui. E a caixa desintegrando. Caixa não, berço, desculpe. Esse Gandan aqui também veio só o cartucho. E o berço também tá desintegrando. Esse Gandan aqui também só veio o cartucho. Berço tá mais ou menos, mas tá desintegrando. Devia ser tudo do mesmo dono, hein? E por fim, esse Gundam aqui, que parece que ele tá em melhores condições. Cartucho tá perfeito, ó. Mas realmente veio sem manual. Isso aqui veio até com aqueles papéis azul uh, aqueles papéis verde e rosa mas não veio com manual. Mais dois jogos aqui de Super Famicom. Jogo que vendeu demais, Mario Kart. Também, ó, só veio o jogo. Outro jogo clássico, Mario RPG. Ó, esse aqui veio com manual. Mas o jogo aqui, ó, tá. É be... Olha, nunca vi um jogo tão, tão acabado como esse. O manual tá bonzão, mas o jogo também, ó. Veio um jogo de Famicom Connection. Também, ó, só veio cartucho. Não veio manual. E por fim. Olha só esse aqui, Bomberman de PC Engine, aparentemente ele parece que tá novo. Eita, pessoal, tá lacrado, olha só, esse aqui é aquela fitinha que você puxa para tirar o CD. Isso aqui me deu até uma ideia, eu tenho alguns jogos lacrados aqui esse aqui vai ficar para o vídeo de jogos lacrados veio até um jogo lacrado que massa hein? e é Bomberman de PC Engine e então o que que vocês acharam valeu a pena isso tudo por 50 dólares me fala aí nos comentários eu sinceramente já fiquei muito contente de ter vindo esse Bomberman de PC Engine lacrado e esse jogo do Mario, que era algo que eu tava procurando já há um tempo Mas eu tô curioso mesmo para saber a opinião de vocês Já que vocês gostam tanto de unboxing Ah, e não se esquece, me segue lá no Twitter e no Instagram VitoriSui Que eu vou postar fotos e vídeos de todas essas coisas que eu fiz unboxing hoje Então me segue lá Eu sou o Isui, obrigado a você que viu o vídeo até aqui E até mais